Oi do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e sabe que você tem um propósito, um chamado, um objetivo na sua vida? O seu objetivo, um deles, né é falar coisas boas, dizer bênçãos, preferir palavras legais, ser uma pessoa que abençoa, que usa a sua voz, que usa as suas palavras para falar coisas boas. Você sabia disso? Porque muitas vezes você crê no Senhor Jesus, lê a Bíblia, busca em Deus, mas adora propagar uma fake news, ou então fala mal das pessoas, você fala, aham, vai dizer que você nunca falou mal de ninguém. Gente, lógico, todo mundo já falou mal de alguém, nem que seja de si mesmo. A questão é que nós não fomos chamados pra isso, e a gente precisa sim começar a pensar na responsabilidade que a gente tem com a nossa fala. Muito tempo atrás teve uma moda, chamava O Segredo. Teve filme, teve livro, que falava assim, que você atrai o que você fala. E um monte de gente começou a atrair coisas boas. Tipo, chegava pra estacionar o carro e falava, vai ter uma vaga, vai ter uma vaga, vai ter uma vaga. Eu chegava lá, tinha a vaga e falava, ah, o segredo, o cosmo, o universo, as energias me ajudaram porque eu falei. Pois é, a Bíblia é bem anterior a isso e ela na verdade explica o que, que realmente acontece se você tem a fé no lugar certo. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus habita em nós através do Espírito Santo. E Deus fez tudo falando. Ele falou que haja luz e houve luz. Que você seja curado e a pessoa era curada. Tudo que Jesus e Deus, a pessoa do Pai e do Filho, faziam, eles faziam falando. Nós aceitamos Jesus falando que aceitamos Jesus. Nós somos batizados falando em línguas. Tudo que acontece na palavra do Senhor quando libera poder de Deus... O poder para fazer é feito através da palavra, da atitude de falar algo. Ou seja, quando você fala, o poder de Deus está dentro de você, sendo expresso na sua fala. Então, se você diz que seu filho é custoso, seu marido é um merda, se você fala que seu trabalho é muito ruim, que você não é valorizado, que você é feio, sabe o que está acontecendo? O poder da sua fala está sendo atribuído àquilo que você tem liberado através do, do que você abre a boca e diz, Sabe? E você pode dizer que não, mas não é bem assim, só que a própria palavra de Deus fala isso em vários lugares, eu vou colar aqui, lógico. E próprio em Hebreus fala assim, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Em outras versões fala, é, se torna feitura aquilo que não existia, ou seja, quando Deus fala, o que não existe começa a existir. E se a palavra de Deus habita em você, quando você fala o que não existe, vai existir, tanto para o bom quanto para o ruim. Então, se você fica amaldiçoando coisas, falando mentiras, na verdade, você tá dando força, poder para algo negativo na sua vida, mas se você começa a falar coisas boas, profetizar bênçãos, porque a vontade de Deus é te abençoar, então se você profetiza, você não tá mentindo, você tá tomando posse da vontade de Deus na sua vida, que é te abençoar, trazer coisas boas para sua vida. Então, quando você fala coisas boas, você tá profetizando, você tá dizendo, o meu emprego é uma bênção, eu tomo posse da carteira de motorista, eu tomo posse de uma vida saudável, é, o meu marido é excelente, a minha esposa é uma benção, sabe, os meus filhos são obedientes e assim vai porque quanto mais você usa a sua boca que é a palavra do Senhor que é a voz do Pai, que tem poder as coisas vão sim te favorecer porque você foi chamado para ser favorecido, a palavra de Deus também fala que nós somos chamados para liberar boas novas, as boas novas do Evangelho contar que todo mundo tem a chance a oportunidade de ser salvo pela fé através do Senhor Jesus então se você usa a sua boca para dizer para as pessoas que elas têm uma chance de ter uma vida eterna nos céus, onde não há dor, não há morte, não há vírus, não há nada. E Jesus vai estar tá reinando com justiça, nada desses políticos aiadas, estragada, nada disso. Mas vai ser um reino bom, justo, abençoado, sem doença, sem problema, sem violência. Você está abrindo sua boca para dizer algo bom, uma notícia boa, boas novas. A palavra de Deus fala que nós temos que dizer boas novas. E muitas vezes, a gente que é cristão, que acredita nas boas novas do Senhor, no Evangelho do Pai, somos usados para falar o contrário. Pra falar que existe morte Pra falar que não sei quem tá machucado Pra falar que tá tudo ruim Que a política não sei o que Que o mundo tá jaz no maligno E jaz mesmo Mas a palavra de Deus fala Não desanime o mundo jaz no maligno Mas eu, Jesus Cristo, venceu o mundo Jesus já venceu esse mundo E nós não vivemos mais sobre ele Nós vivemos sobre o reino dos céus Sobre a lei de Deus Sobre a graça do Pai Então eu quero te convidar A não mais abrir a sua boca pra falar maldição Não amaldiçoe pessoas Não amaldiçoe situações Não sei se amaldiçoe, não deixe de falar de Deus para falar do diabo sabe? Muitas vezes, muitas igrejas deixam de falar de Deus, usam um culto inteiro pra ficar falando do diabo, gente, misericórdia vamos falar de Deus, porque ele que é bom ele que é justo, ele que traz vida quando você for aconselhar alguém não use a sua boca pra falar mal da pessoa também, sabe? Quando às vezes a pessoa tá com um problema no casamento, te chama pra dar um conselho, e ao invés de você falar o que Deus deseja pra essa pessoa abençoar ela, lembrar ela do porquê que eles se casaram em primeiro lugar você começa a falar do tanto que ele é preguiçoso do tanto que ele não paga as contas, e vai falando mal junto. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para falar coisas boas, nós fomos chamados para expressar o evangelho, nós fomos chamados para trazer luz onde a gente foi não escurecer ainda mais as trevas. Então, não perca a chance de falar de Deus, não perca a chance de abençoar pessoas, não perca a chance de elogiar coisas. Muitas vezes a gente é, vai num lugar, compra alguma coisa, é mal atendido, o negócio tá com defeito e a gente não pensa duas vezes antes de reclamar. Mas quando é o contrário, geralmente a gente tem até vergonha de elogiar, vergonha de falar, olha, parabéns, seu trabalho foi excelente, gente, olha que fulano faz algo perfeito. E principalmente, nossa, vem uma coisa na minha cabeça agora, a gente tem a mania de valorizar o de fora, sabe? O importado... O, a pessoa que você não conhece, aquele que tá distante, aquele é bom, aquele é top, aquele é nossa, mas o seu colega, o seu amigo, o seu parente, que às vezes vende ou faz o mesmo serviço, até melhor, a gente não costuma elogiar, não costuma... É, Enaltecer não passa isso adiante, não, não recomenda para as pessoas e às vezes nem consome. Então Deus está chamando a gente para se fortalecer como família, como povo, como nação, como igreja e também está chamando a gente para ser canal de bênção. Abre a sua boca para abençoar. Abençoe pessoas, abençoe coisas, situações, você mesmo. Profetize bênção, profetize futuros abençoadores. Fale do Senhor Jesus e das boas novas que é Cristo. Amém. Que o Senhor te favoreça.